Estamos aqui para mais um dia. A gente está nesse buraco com o Marques e o Guilherme. Há muitos dias tentando sobreviver. Todos se tiraram essa arma. O Marques era tá arma. Que isso? Todos se tiraram essa arma. Meu Deus, o meu Deus. Meu Deus! Ele tá ali! Corre, corre, corre! Corre! É o homem! É o homem! Oi, Selvitt, estou aqui na Casa das Cadeiras. Oi, doutor. A... Ah, olá, doutor. Tudo bem? Olha só. A Casa das Cadeiras é uma casa muito maravilhosa. Tem muitas cadeiras nela. E só Isso é. aí. Meu Deus, você... Embora. você assassinou uma cadeira. Seu assassino... Peraí que... Ó, oh, é o seguinte, a gente marcou pras três, mas a cadeira tinha marcado um pouco pra antes. Ela chegou um pouco atrasada. Ah, eu vou atender ela antes. Cadeira. É o seguinte. O seu caso é sério. Eu acho que você tem sofre de um tiro na cabeça. Pronto, Selvitt, pode entrar no consultório. Já tá livre. Opa. Eu eu vi. Eu vi. <risos> O paciente, ele fez uma coisa muito errada lá fora, mas eu não vou comentar, vou deixar passar. É okay, é só Um caso um pouco mais difícil de eu, de eu consertar, então eu vou precisar usar o banco. Eu, eu tô preso no banco, eu vou banco. <risos> Estão vendo, então, vendo assim... a coisa ruim que o paciente fez ali fora. Aqui, está... pronto. Meu Deus! <risos> doutor, doutor está pegando fogo lá, está fora, lá fora, doutor. O que o senhor está fazendo eu aí em cima, doutor? Eu vou te atender. Olha pra cima, olha pra cá. Olha pra cá. Doutor, que é tá isso? Olhando? Tô vendo. Esse daí é o meu antibiótico, eu tenho que Não. tomar ele toda hora às três. Eu tô meio atrasado, inclusive. São três e meia. Ah. Abre, abre um pouco mais, bota a língua pra fora. Ah. Pra fora. Ah. Isso. Agora pega esse palito aqui daí... e chupa ele. chupa ele. Chupa ele. Agora me dá. Ah. Toma. Você. Você tem um grande problema, meu caro. O que, que é? É, então, você vai ter que pagar mais dois mil e o quê? acabou o meu horário. Tchau. Não, pera aí! Mas qual que é o meu problema, é o doutor? Problema. Que é o que processo. houve? Minha doutor! Maleta? Minha maleta! Onde minha maleta? Minha maleta! Meu Deus, eu mais doutor! A meu maleta! Dinheiro. Meu, dinheiro. meu dinheiro, meu dinheiro! Isso daqui é minha maleta? Não, isso daqui é uma questão. O que está acontecendo? Cadê minha maleta? Doutor, eu preciso é saber não. qual é a minha doença, doutor! Doutor, antes que o tempo acabe e o mundo, re... mundo reinicie, doutor! Eu preciso saber qual é a minha doença! Por favor! Calma, eu preciso achar minha maleta! Eu preciso achar minha maleta! Achei, aqui, agora eu posso falar... Qual é a minha doença? Você sofre de um caso grave de estero... NAAAAAAA! Eu tô confuso. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí embaixo pra ajudar a divulgar. Manda esse vídeo pro um amigo que você acha que vai gostar. Comenta qualquer coisa que você acha legal e se inscreve no canal se ele não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até lá.